Então tá, Cascavel, o que que eu faço? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, no vídeo anterior acabei contando um pouco de como é que, é, que a Cascavel se comporta, quais são os perigos ou não, né? mas faltou dizer, e aí? O que que a gente faz numa situação dessas? A Cascavel tá aqui no terreno de casa, Vou matar? Vou capturar? O que, que eu vou fazer? Com o vídeo anterior, talvez, eu espero que você tenha entendido. Não vai matar. Né? Pelos mais variados motivos. E, e não é por questão de crime ambiental. Mas é porque é, é um ser vivo. A gente precisa parar de matar o que está vivo. É o contrário, vão fortalecer o que está vivo. Mas, ao mesmo tempo, não vai deixar a menina é, passeando no quintal da tua casa. Então, como fazer? Da primeira vez que teve Cascavel aqui em casa, olha, tem 10, 12 anos que eu estou por aqui, nunca apareceu Cascavel. E esse ano calhou de aparecer uns meses atrás e no vizinho apareceu esse fim de semana. Da primeira vez eu liguei para a polícia ambiental, aqui de Minas Gerais, aqui em Itajubá tem um, um batalhão e a informação que me deram foi de que o, os protocolos hoje mudaram. Então se antes a, a capturava o bicho e, e mandava para o Butantã, hoje já não se faz mais isso. Hoje o entendimento é de que você pega, a, captura o animal e aí pode ser a onça, pode ser jaguatirica, pode ser cobra, pode ser aranha, pode ser o que for, e você vai deixar no mesmo ecossistema o mais próximo possível do lugar onde você captou. Lógico, desde que não vai colocar na casa do vizinho. <risos> não é? Não é isso que nós estamos falando. Não vai colocar perto de residências também. Mas o mais distante possível de residências, mas o mais próximo possível do lugar onde o animal foi capturado. Ok, e foi o que eu fiz da primeira vez. Essa da segunda vez, eu queria estar tá mais ou melhor embasado, tá? Tem alguma coisa escrita? Tem legislação é, falando sobre isso? Escrevi para o Instituto Butantan, escrevi para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Minas, escrevi para o IEF, Instituto Estadual de, de Florestas, escrevi para a Polícia Militar, escrevi para um monte de gente. O pessoal do Butantan respondeu, né, dando uma descrição geral de, de acidentes com, com, com cascavel, com cobras e, e tudo mais. E uma frasezinha lá no final dizendo que eles entendiam e respeitavam a, a determinação da polícia ambiental daqui. Ok, então parece que é esse o caminho mesmo. Os outros não me responderam até agora. Vamos ver se antes de levar o vídeo ao ar, se tem mais alguma resposta. Conclusão, resolvi ir até a Polícia Ambiental aqui de Itajubá para conversar tete a tete. E a informação que eu obtive lá do pessoal é de que é isso mesmo. A polícia hoje, é, ela está com uma boa estrutura logística, mas está com pouco pessoal. Então, para ter uma ideia, aqui na, na região de Itajubá, são mais de 11 municípios para quatro é, policiais ambientais. Não dá conta de fazer tudo. Então, é, sair para ir buscar uma cascavel na tua casa, é, não vai fazer isso. Não tem gente para fazer isso. Agora, se fizer, e isso eles me disseram que quando é necessário, é isso que eles fazem... Eles pegam o animal e deixam o mais próximo possível do lugar onde foi apreendido, mais longe o bastante de residências ou que possa causar algum problema. Então, a orientação inicial é essa. Você captura o animal. Pô, mas capturar animal silvestre é crime. Ok, então a orientação que, que me passaram. Você liga para a polícia e avisa, ó, eu capturei aqui, eu estou com uma cascavel, eu estou com uma onça, que é o que aconteceu aqui pertinho Estação Dias, o, o, o sitiante capturou a onça e ligou para os caras para saber, e agora, o que, que eu faço? E aí, então, a orientação, ó, liga para a gente, a gente está ciente, porque na eventualidade de ser... É, separado por uma blitz ou alguma coisa assim, e, e aí o policial vai ver que você está com um animal silvestre, isso pode incorrer em, em crime ambiental, mas não é o caso, porque aí você, você já ligou aqui, já avisou, a gente já, já te disse quais são os procedimentos, e aí você, você fala para o policial. né Então, você não está com 20 cobras dentro da, da caixinha. Né? Você está com uma cobra que, que foi capturada, que você está transportando para algum lugar. E qual é esse lugar? Eu aqui peguei a imagem de, de satélite do Google Earth. E em cima da imagem de satélite, eu procurei um lugar afastado o bastante. Né? Então, a, a casa mais próxima está ali em linha reta, digamos, uns 500 metros. Busquei um local de mata, cercada por pasto, então é lugar onde normalmente as pessoas não vão. Ah, mas aí é pasto, tem o boi, tem a vaca. Sim, mas a gente já viu que a cobra corre deles. A cobra não, não fica esperando né, para tocaiar o, o animal, até porque não faz parte da dieta da cobra a cobra não engole um bezerro não aqui pelo menos né? uma jiboia ou alguma coisa lá na Amazônia pode até ser mas não é isso que tem, que, que tem aqui não é disso que nós estamos falando nós estamos falando ali da cascavel ou de, de uma cobra ofensiva, jararaca, jararaco eu nunca vi por aqui mas aí é, ela não vai tocaiar ela não vai sair a caça de bezerro nem nada disso, né? nem de galinha, galinha já é grande demais para uma cobra, concorda? Então, legal, levou para a mata e solta o bicho ali na mata, ele vai ficar ali na mata? Não, ele vai buscar alimento, se tiver rato ali, ela vai ficar por ali, se não, ela vai voltar para o campo. Ah, mas aí pode ser perigoso porque o vizinho. Pô, você está levando ele para longe. Você não está colocando na casa do seu vizinho aqui do lado. Se você tem um terreno que é maior, a, a, a gente aqui nós estamos num condomínio de chácaras e, né? Então não é aqui que dá para soltar. Mas você tem uma área maior vamos dizer, um hectare, um alqueire, Pô, você tem uma matinha lá, leva ela para lá e solta o bicho lá. Ele não vem para tua casa atrás de você. Ok? E aí você mantém um, um certo equilíbrio nas coisas. O bicho continua vivo, tocando a vida dele. Talvez você nunca mais vá ver uma cobra na, na sua vida. Porque ela está lá cuidando da vida dela. E ela só vai chegar para cá se o ambiente dela estiver em risco. Se tiver algum problema por lá. Mas dá para fazer as coisas. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente pode capturar o, a, a cascavel com todo o cuidado, cuidado. Né? E fazer o transporte e depois soltá-la no ambiente natural. Essa daqui... É uma cascavel. Olha que linda. Que linda e que grandona. Mas ela é novinha. tá com um rabinho pequeno ainda. Olha lá. Que deu que uma que mexidinha. Ah, que belezinha. Imagina se tem maior. Não, não é que é filhote, né? Uma jovem. Mas uma ela não é... É, é porque o chocado. Veiona, né? Ela está abaixo, pequenininha. da maneira que ela tá aqui, ela tá relativamente tranquila. Não tá. Oferecendo perigo nenhum. Lógico que você não vai fazer bilu-bilu na cobra, né? <risos> Mas do jeito que ela tá aqui, ela não está oferecendo perigo para ninguém, não. Né? Então, ela não está oferecendo perigo nenhum aqui nesse momento, senão ela estaria enrodilhada e tudo mais. Ela está colocando a linguinha para fora, que ela está sentindo o, os cheiros aqui do, do Olá, lugar. lá. Então, nós vamos pegar a pequenininha, vamos colocar Ai, ela tá andando, ela tá aqui dentro dessa ela caixa tá e o Hugo depois vai levá-la para o lugarzinho dela. Pronto. Só continuar. Sai daí, Hugo. Vem cá, minha é lindeza. Vem cá, minha lindeza. Vem agora ela já está ficando mais ah, nervosinha, viu? Não, a gente vai lá para o falsão, minha filha. Vem cá, filha. aí, calma. Olha agora ela está é nervosinha. está <risos> Olha que lindeza! Mostra bem perto, Vitória! Cuidado, Vitória! Tá tá é Ela tá escorrega aqui tá sai desligando aqui! Muito louco! Olha o chacalho dela! Maluco! Tapa tá, tá, Hugo, maluco! <risos> Nossa, olha o chacalho dela! Caralho, o é muito louco! Nossa, cara, é muito louco, Nossa olha o barulho! <risos> <risos> oh, eu tenho que mostrar pro Sérgio que tinha uma cobra aqui! Pronto, agora... Deixa aí até quando ele vem ali, vem quando. Não, não pode, ela morre, né? Não. Tem uns milhões ali que eu vou te falar, irmão? É, aí, tá ali, não tá bem. Isso. E há pouco tempo atrás ele ia falar, ah, Diego, leva a ferramentas ah, lá, o Diego ia passar descalço. O já tinha ah, a e o Diego não olha pro chão, viu? Ah, eu não eu sou, sei, sei se eu li essa cola aí, não vai. Nossa, foi? não vai aí ela, não? O Diego logo ah, ia ter logo vai. ia ter que chamar o Evandro pra pegar a moto, pra, chamar, ah, Diego, pra levar o, o, o Diego, que é mais rápido que ah, moto. A massa, a massa, a massa, não, a massa, não, eu amarelo, o amarelo é mais de fundo. Não passar isso tudo não, que está perdendo um monte de aqui. Não, pode ir. Pode apertar, viu? A mocinha aqui que está nervosa, claro, né? Nós trouxemos para uma mata onde não tem ninguém. Vamos deixar ela... Pode tombar a caixa, depois a gente pega. Está viu ela dando bote? Uhum. Formou o bote. Aí depois eu pego a caixa. Pronto, aí agora ela já vai seguir a vida dela. Sem ofender ninguém. Sem trazer perigo para ninguém. E não precisamos matar a cobra. Vou filmar ela novamente. Ah, agora ela está nervosa. Porque ela né, foi manejada. Então é isso, estiveram curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, né, esparrama a, a novidade. E, e aí a novidade é não matar bicho, não precisa matar. Já contei, a, a gente está aqui em volta de pastos, Durante um tempão não tivemos problema nenhum e continua não tendo problema, só que apareceu o bicho aqui em casa. E a gente sabe, os vizinhos, na maioria, mata. Mata porque fica com medo ou não sabe lidar, não tem julgamento na história. Mas se você tem uma outra ideia e tem a habilidade e o conhecimento para fazer a história, se não tiver, chama alguém que tenha, né? É, é legal, a gente está em paz com todos os seres vivos. Grande abraço e até a próxima.